Oi pessoal, César Severo do canal Homem Estiloso Hoje um vídeo vai ser diferente, na verdade eu voltei a trabalhar, né? Então eu tô trabalhando, então eu tô tentando me adaptar ao horário Porém eu não tô deixando de gravar pra vocês Só a diferença é que talvez a edição vai ser um pouquinho... Não vai ter tanta edição, até porque eu não vou ter tanto tempo agora Como eu não ganho com o canal, então a edição não era, é tem tanto tempo assim eu tenho que dormir negócio o vídeo de hoje tá esplêndido galera hoje hoje sabe aquele vídeo que eu mostro como passar guanetina no cabelo como mostro como alisar o cabelo eu já tô preparando meu cabelo para fazer um outro vídeo mais explicativo melhor um que vai dar vai ser bem melhor do que o primeiro mas até lá não dá pra me gravar agora. Meu cabelo tá com. Descolo... descoloriu então meu cabelo ainda não tá pronto pra passar guanidina, mas até o final do ano eu vou gravar. Porém, o vídeo de hoje é explicação, então eu vou, digamos assim, explicar as dúvidas que o pessoal falou. Eu separei algumas dúvidas aqui e eu vou esclarecer todas as dúvidas que passaram lá nos comentários. Se você vai estar resumindo vai estar resumida algumas mas se você quiser estar tá conferindo tá no comentário desse vídeo tá bom pessoal e se você já gostou do vídeo já dá aquele like que eu ajudo tento ajudar todos vocês e se quiser saber mais vídeo quer mais vídeos tutoriais dá aquela força no canal você vai achar muito mais dica para você tá bom então sem mais delonga bora para as dúvidas Lembrando que eu não vou especificar os nomes, porque muitas dúvidas não apareceu uma vez, apareceu várias vezes. Então, eu só vou falar as perguntas, muitas vezes resumidamente, mas a pergunta em si, não que a pessoa... Tá, vamos lá. Tô até com a minha colinha aqui, ó. Vamos lá. Pergunta 1. Meu cabelo alisa super bem, mas nas últimas vezes ficou uma palha. Então, sobre o alisante, ele alisa bem. Só que o ideal é você não passar quando tiver alguma química no cabelo. Meu cabelo aqui está descolorido. Se eu passar nesse exato momento, o meu cabelo vai parecer uma palha. A guanidina não combina com a descoloração. Então, se eu passar agora, meu cabelo vai parecer uma palha. Então, se duvidar se seu cabelo. Das últimas vezes parece uma palha, ele deve estar tá com alguma química. Tá bom, pessoal? Simples assim. Vamos para a dúvida 2, né? Quantos meses para alisar novamente? É uma pergunta meio diferente, né? Tá. Quantos meses para alisar novamente? O ideal seria de, um, de 15 em 15 dias, um mês em um mês, até de três meses em três meses. Quanto mais longo, melhor. É. Não é recomendado passar toda semana, porque não há necessidade. Então, para ficar meio termo, o ideal passa de um em um mês, tá bom, pessoal? Meu cabelo está pequeno, posso usar? Pode. Na verdade, cabelo pequeno, cabelo grande, médio, qualquer um pode usar. Não tem essa diferença. Só que a quantidade que você vai usar é menor. Eu dividi em três partes. Talvez você precise dividir em quatro. Ou, se você tem um cabelo grande, em vez de dividir em três, talvez você tenha que dividir em duas. Ou até passar ele todo. O ideal é você ver certinho conforme o seu cabelo é. Certo. Vamos para a próxima. Como se aplica o shampoo neutralizante? Eu não mostrei porque é normal. Você vai aplicar normal. O shampoo neutralizante ele serve para quê? Ele vai parar o... A guanidina, vai parar a química da guanidina, vai neutralizar ela e vai, vai regularizar o pH do cabelo. O shampoo, como é que ele vai passar? Vai passar igual você passa um shampoo normal. Vai passar no couro cabeludo, retirando toda a química da guanidina, entendeu? Tem que retirar todo, não, não lave com água, negócio retire tudo. Porque se ficar, vai ficar aquele negócio coçando na sua pele, queimando e pode até vir ferido, entendeu? Então, você vai como é que passa o shampoo? Passa lá do jeito normal que você quando você vai lavar o cabelo. Só que o ideal, tire todo o produto. Hum, tenho luzes, posso aplicar? Então, como falei no começo, se você passar luzes, seu cabelo vai parecer uma palha não é recomendado passar tem uma luz uma, uma química de luzes que ele é compatível com a guanidina só que além de ser mais cara, que eu não tenho esse dinheiro eu eu prefiro esperar para não ter duas químicas junto no cabelo, não danificar muito o cabelo, você fica brincando muito com o cabelo e acho meio perigoso então, mas tem uma específica, mas aí você tem que pesquisar, tem que ver se ela é compatível com guanidino, então tipo, tem todo um processinho que você tem que se atentar. Se eu lavar o cabelo no mesmo dia, é, se, eu lavar, se eu lavar o cabelo no mesmo dia que eu passar, quebra muito fio? Então, o produto ele não quebra fio, ele alisa. Esse é o fato, ele alisa. Quando eu falo para deixar o cabelo sujo, é, para quem já passou, chegou a encostar aqui na testa e viu que ficou meio queimado, meio queimado. E a testa é limpa. Imagine o couro cabeludo como é que vai ficar, porque aqui na testa, ó, passou. Você pega a toalha limpa e no couro cabeludo que você não tem como limpar. Então, o ideal é você deixar seu couro cabeludo sujo para danificar menos ele. O produto não vai deixar de alisar o cabelo Porque seu couro cabeludo está sujo Entendeu? Então, sempre fazer assim Qualquer é mesmo Isso E como falei, não quebra fio Demora muito para voltar ao normal? Então, depois que você alisa O cabelo não volta ao normal O cabelo vai ficar liso Já era só que o que acontece? Seu cabelo cresce e essas pontas que cresce ela não estão lisas, não foi aplicado o produto nela. Essa é a diferença. É igual quando você vai descolorir, daqui uma semana vai crescer e vai começar a vir as pontas pretas. Essas pontas pretas não foi descolorida Então, ele não diminui, ele não volta ao normal, o cabelo cresce. aí Quando cresce, vai saindo automaticamente... Da raiz, as pontas da raiz Vai saindo O alisamento, entendeu? Porque dividir em três partes Isso Quem assistiu o vídeo sabe Eu dividi em três partes Porque é muito pro meu cabelo Você viu que Três partes, eu passei Das três eu só passei uma Deu e sobrou Então é, é por esse meu então é por esse motivo que eu dividi em três partes, é, como falei, cabelo pequeno você pode ser pode ser que você tenha que é, que dividir até em cinco partes, quatro partes, cabelo grande pode ser que você tenha que dividir em duas partes ou passar ele todo. O meu caso eu dividi por causa disso é muito pro meu cabelo e vai estragar o produto. Certo, vamos para a próxima, né? Hum. Posso, posso deixar a mistura pronta? Pessoal, quando você Deixa a mistura pronta Automaticamente Tá rolando processo Tá rolando validade E tipo, é igual tinta Depois que você mistura tudo Perde tipo Perde a consistência Muda a tinta Entendeu? Então por isso que eu separo Eu pego, divido em três partes que é bem fácil de dividir, no olho você consegue dividir em três partes divido, pega a primeira parte e coloco num frasco diferente e as outras que não estão deixo para lá, porque se eu deixar a mistura toda completa, daqui um mês, daqui três meses quando eu passar de novo, talvez pode ser que não seja a mesma coisa, pode ser que não seja a mesma textura, pode ser que até que eu tenha que jogar fora, então é meio complicado o ideal de o ideal você faz a mistura conforme o que você escolher e segue a vida esse alisante faz o cabelo cair então é um processo o alisante em si ele pode fazer seu cabelo cair como qualquer outro como qualquer outra coisa descoloração é, qualquer outra coisa pode fazer esse cabelo cair até shampoo pode fazer esse cabelo cair e o que, o que só que a gente todos todos têm um digamos assim qualquer coisa pode pode danificar seu couro cabeludo só que a gente tem que minimizar, isso, entendeu? Como é que a gente vai mi, mi, ni... minimizar isso? Deixar o cabelo sujo, não deixar o cabelo descolorido, não tiver outra química... Então, tipo, tudo isso vai ser menos chance de acontecer algo com o seu cabelo, entendeu? Deixar o tempo que a ambula pede, o tempo que eu falei que foi 25 minutos, ou menos... Tipo, não deixar mais... Então tudo isso vai minimizar o dano, quanto menos danos, menos prováveis que o seu cabelo vá cair, entendeu? Certo. Acho que é isso, não sei se valeu, mas o vídeo é isso galera, vou tentar editar ele menos, como eu já falei, vou ter a trabalhar. Então o importante é eu colocar um conteúdo de qualidade por enquanto. É, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreva no canal, ative as notificações. Não esquece de dar aquele like que vai me ajudar muito. Quanto mais meu canal e pra frente, mais eu vou estar aqui pra vocês, trazendo conteúdos novos, tudo de máximo de qualidade que eu posso entregar para vocês. Muito obrigado para quem ficou até o final e para quem quer ver o vídeo. Até o final do ano eu vou gravar um vídeo realmente fazendo guanidina de novo. Que aí vocês vão ver certinho todo o processo. E vou ter, como eu tô com mais experiência, como eu sei falar mais, eu vou estar tá mais prático. E até lá eu vou fazer um vídeo mais atualizado para vocês, tá bom pessoal? Muito obrigado, até o próximo vídeo e tchau, tchau.